Eu acho maravilhoso porque o IF de Minas ele abre portas né, para todos os tipos de cursos e, para mim, para minha realidade, foi um sonho ter passado aqui e poder estudar aqui. Tanto pelo curso que eu sempre quis fazer e pelas oportunidades que o IF oferece para gente, em visitas técnicas, em é, laboratórios muito bem é, equipados, é, então a gente vê, consegue ver tudo que a gente. Em sala né que é tudo teórico na prática como funciona porque o mercado de trabalho é isso da gente né que é que a gente saiba fazer aquilo que é teórico na prática e aqui é o IEF fornece muito isso pra gente em todas as áreas e sempre quando a gente não consegue ver algo aqui eles nos levam para visita técnica para obra para campo então eu acho isso muito bacana IEF.